Cara, o conhecimento bíblico que eu tenho é de aceitar Jesus se, olha, olha, olha aí o que a mulher aprendeu uhum. Nossa amiga Conhecimento bíblico que eu tenho é de aceitar Jesus, ser batizado É ir na igreja, obedecer às normas da igreja nossa. Mas diante de tudo isso que você disse, não sou convertido e muito menos tenho fé Vivo insegura, tenho medo Fazer obras Aprendi que se eu dou o dízimo à minha oferta, já estou fazendo a obra de Deus Confesso que fiquei muito triste ao ouvir você, sabe, Caio? Porque percebi que eu estou muito, mas muito longe de Jesus. Sempre senti um desejo enorme de servir Jesus. Sabe, Caio? Pior é que eu achei que já estava servindo. Gente, é triste demais. Uhum. É isso aí. Mas é uma tristeza grata. É, maravilhosa. Bendito seja Deus é. que Glória entristeceu Deus. você para a vida. Amém. Hum gerou em você essa percepção da sua não conversão bem-aventurada seja você agora está se convertendo agora está enxergando, é. isso é metanoia a palavra arrependimento que a gente fala toda hora a gente só associa arrependimento àquele bater de mãos no peito num estado de desespero frenético e contínuo e a gente não pega o significado contínuo do entendimento sobre o que é arrependimento que é mudança de mente metanoia é pegar a mente e entregar a mente a esses processos de mudança de atingimento de referências para além do hoje na compreensão no entendimento na conversão na submissão do ser à percepção da vida ao mandamento de Deus no evangelho como amor para ser vivido e aplicado nas dimensões mais diversas e dos modos mais sábios. Então, esse entender, esse discernir, é o que carrega o poder transformador, contínuo e revolucionário dentro da gente. É o que Paulo diz em Romanos 12. Romanos 12, que diz, rogo-vos, pois, irmãos, por causa das misericórdias de Deus a nós reveladas, que não vos conformeis com este século, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.